E aí galera, beleza de tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui. O negócio é o seguinte, a gente vai assistir um videozinho aqui muito legal, espero que vocês curtem. Comenta aí embaixo, me segue no Instagram se ainda você não me segue. A melhor missão de namorada do GTA V, Michael e a noiva, mano. Bom, vamos ver aqui, porque parece que é aquela... Que é aquela garota que a gente... Olha lá. É Greenfin Mission. Parece que é aquela... Essa garota aí... É a noiva... Cara, essa missão existe no jogo, né? Olha lá. Só que ela tá diferenciada. Vamos ver. Se a mulher não quer casar e tal, aí o cara vem atrás dela. Se você ajudar... Aí, ela aí, ó. Ih, rapaz. Já entrou? Já <risos> foi parece a Tracy nela né, né eu acho que eu já fiz a, eu já fiz a missão eu já fiz essa missão okay, okay, calm down. I'll take you. Olha lá tá tudo certinho aí eu quero ela não quer casar né o cara vem atrás dela tal Vamos ver essa missão. Não é uma missão normal, mano. Não é uma missão normal, é a missão diferenciada. Cadê o cara? Olha ah lá, o cara. Olha ah lá, o cara vindo atrás dela. Se eu não me engano, com o Trevor, cara, uma vez eu peguei ela, e levei lá no culto do, dos altruistas, mano. Tá ligado lá no que acontece naquele culto, né? E eu levei ela, mano, uma vez que eu tava jogando. Inclusive, tem umas, tem umas missões legais, cara. Tem uma missão. É. E você encontra, tipo, dois caras enterrando uma mulher viva, tá ligado? E aí você lá ajuda ela e ela vai contando uma história tal. E aquela história é uma história baseada em fatos reais, mano. Não sei se vocês estão ligados, se já ouviu falar sobre isso. É o GTA é incrível, né, mano? O GTA é incrível. Até agora, nada, né? Ó, sem falar, missão de namorada, hein? Ó o cara aí, ó. Que ia casar com ela, ó, Essa missão aí, eu não, não tô ligado muito bem, não. Que motivo do... Que tá é em inglês, né? Motivo que... Ih, caramba, foi o moleque que jogou o carro. Não, não, não. Aí. Nocauteou o cara. É bonitinha ela, né, mano? Olha ah lá. Ela parece a Trace, velho. Vamos ver onde ele vai levar ela. tá mandando ela levar na casa em vai vinewood Vi, Vi, we'll hills É i'm Beverly Hills i o cara tá eu... <risos> <risos> Olha o vestido dela ler aí dele velho Who can play at that game? I might even get pregnant! I'll have some Greek waiter's baby, see how he likes that! There was no way I was having kids with that Neanderthal! The thought of perpetuating his DNA, ugh! I couldn't do that to the world! Something tells me you aren't gonna stay friends after all this. You should see his friends. They were all there, hungover, grinning like a bunch of slow kids at a petting zoo. I have never met bigger, Vamos ver o que vai acontecer. eu vou pé. Mora numa região cara aí, né? De Los Santos. Aí, levou ela para casa. Mano, eu não sei se... Tem como dar uns, uns pega nela, velho? Eu tô ligado que dá pra dar. Tem algumas que dá, né? Que é aquela, aquela do táxi, tem algumas que dá, né? Pra você dar uns pega. olha lá, Follow um... Bridge to House aí, ó, mano. Não, cara, nunca não... será que olha lá. <risos> E, rapaz, ó, vai mandar embora? Ué? Que loucura, mano! Dançou o cara e mandou ele embora? fucking looly girl. Caraca. Hey, baby. Eita caçamba, mano. You a girl of rare talent. Como assim, mano? Que missão é essa, véi? Ah, lá, lá, lá, o, o marido dela. O noivo, sei lá. O cara veio. Mano. Eu não lembro de ter feito essa missão. Como eu te falei, eu peguei ela uma vez e levei ela pro... Que é mó chatona quando você passa ali perto. Eu não joguei só uma vez GTA, eu joguei várias vezes. Quando você passa ali, ela fica enchendo o saco, velho. Aí uma vez eu peguei ela com o Trevor e levei lá pro culto lá, mano. Ó, oh, não acabou não, nem sei o que tá escrito ali. Ela? E aí, tá namorando com ela. Caraca, o carrão dela. É, a namorada. Ô oh, mesmo, onde vai levar? É, Gold Street vai levar ele pra quê? Ih, caramba, mulher, mulher é essa! Ué? Ela gosta de treta? Que isso, velho? Olha isso! Tá parecendo aquela. Lá no, no GTA San Andreas tinha aquelas namoradas, cada uma tinha uma personalidade, né? Uma. Uma gostava de barraco, ah, outra gostava de velocidade. E. Cada vez que você agradava ela com velocidade, a sua barrinha ia aumentando, né? Será que é essa pegada aí ela tá sangrando aí no vestidinho dela. Essa é loucona, mano, ó. É uma... Acabou com os caras da Grove Street, ó. <risos> Muito da hora, mano. Olha lá, olha lá, vai acertar o helicóptero. Uh, ainda ó. Oh. Olha isso, velho. <risos> A mulher do... Tá muito no estilo do GTA Sandras mesmo, mano. Tipo... As namoradas lá, cada um gostava de, um, de uma coisa, mano. Eu não lembro aquela primeira ali que morava perto da Grove Street. O que, que ela gostava. Não sei se ela gostava de sair pra... Eu sei que tem, tem uma que uma loucona. E quando você vai pro, pro... Pra aquela parte rural lá. E... Ela pegava o Franklin e ia assaltar banco, tá ligado? E é engraçado que, do nada, ela ligava pro CJ e ficava metendo o pau dele, tá ligado? Era muito bom aquela cara lá, velho. Ah, que... pra onde eles vão, mano? Não sei se vocês estão ligados dessa daí, mano. Aí ela fica aqui com, com o cara do GTA 3 e vai, vai embora com com ele e... Era muito legal, tava jogando assim, de repente tocar o celular do CJ e ela falou no bote dele, era meio para meio galera mexicana. Outra... O Michael acabou, largou o casamento e foi embora calorinha ó. Acabou o casamento foi embora calorinha mano. Galera, sensacional, mano O cara ficou muito legal Eu acho que ele deu uma incrementada na missão Eu, sinceramente, não lembro de ter feito essa missão com essa mulher Eu tô ligado que eu já levei ela pro culto lá, mano Não faça isso, faça escudo Não, você tem que fazer Se eu for platinar, você tem que fazer Que é pro yacht, embora Mas é isso, acho que o vídeo é só isso Eu vou deixar o vídeo original na descrição Um canal que faz esses vídeos assim É muito legal, eu gosto demais e já fiz alguns até no canal um tempo atrás. Mas não com essa produção, os caras manjam demais pra fazer. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, valeu. Fui!